Mais um medo aí para você que tá travado, tá cagado de pedir demissão, de demitir o seu chefe, de se libertar da CLT para finalmente tocar um projeto mais conectado com o seu propósito. Um projeto que, porra, você consiga unir suas paixões, que você gere valor, que você tem impacto positivo. Se esse é o seu caso, vamos falar aí de um grande medo, que é o medo de abrir mão de tudo que você conquistou. É, faraó.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 e cheguei lá no topo da pirâmide, naquele momento pra mim, né, o que parecia ser sucesso, virei diretor, com 28 anos, uma grande multinacional, francesa de Laboté. E aí, quando eu tava ali pra pedir demissão, porque eu me questionei sobre é o meu propósito, eu queria criar projetos que me alimentassem de forma mais profunda e verdadeira, falei, caralho, eu vou largar tudo isso. Porra, eu tenho um salário maneiro, tenho um título maneiro, a galera, pô, me reconhece, sou valorizado, tenho aplausos da sociedade, meus amigos acham legal. Assim, tinha ali tudo que é símbolo de status para mostrar que, pô, funciona né, aquela, aquele estilo de vida. Mas não, não funcionava para mim. Mas largar aquilo tudo não era fácil, porque uma coisa é você ser demitido, você...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 tradições filosóficas, o arnego repete muita coisa, né entre elas é a impermanência, o budismo fala muito disso, se né? olha o estoicismo fala também bastante da questão do, do controle, né? principalmente, então cara, não fica viciado nesse desejo de desejar, nesse apego,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 a essas pequenas coisas, que apesar de serem coisas que você tem que se orgulhar, né, de coisas que você construiu, de coisas que você aprendeu, de coisas que você desenvolveu, você é muito mais do que isso. E uma coisinha legal até para você, uma forma de pensar, né, de você ressignificar, reprogramar um pouquinho ali a sua cabeça, é que você é pouquíssimas coisas, você está muitas coisas, né? então hoje você está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 aos acontecimentos na sua vida, como você interpreta eles e como você ressignifica isso tudo, tá? Então, baixa a bola, let it go! Let it go! Fica de boas e bota para cantar aí. Siga em frente com, com aquilo que importa. Sempre olhando aí para o que você busca estar nesse momento. E renove seus ciclos para ciclos de estar... esses Ciclos? diferente que você sinta mais orgulho. Beleza? Então é isso, espero que tenha feito sentido. Manda esse vídeo aí pra uma galerinha que isso me ajuda a trazer mais, mais pessoas para essas reflexões e questionamentos sobre a vida, sobre o papel do trabalho. Se precisar da minha ajuda, tem um monte de formato legal aí embaixo pra te ajudar nessa transição com mais segurança, pra você o seu chefe com mais segurança e conquistar um, um estilo de vida pés descalços aí muito mais liberdade. Se curtiu, dá o seu like e o seu comentário embaixo também, beleza? Até a próxima!